Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste 14º domingo do tempo comum, a Igreja celebra São Pedro e São Paulo, dois pilares da Igreja. Esta celebração nos faz voltar mais de dois mil anos. São dois pilares da Igreja que estão na sua origem. E é importante a gente fazer essas celebrações através do calendário litúrgico, porque a igreja atualiza constantemente nossa história, a nossa identidade. Nós somos, por assim dizer, tirados da monotonia e atualizamos, por assim dizer, a nossa consciência, a nossa identidade a partir de São Pedro e de São Paulo, que estão na origem da igreja, na origem da nossa vocação. Um dia, São Paulo escreveu para Timóteo o seguinte. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas me abandonou, preferindo o mundo presente. Ele partiu para a Tessalônica, Crescêncio para Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Mandei tíquico para Éfeso. Quando você vier, traga-me o manto que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. O Senhor o recompensará conforme as suas obras. Você também tome cuidado com ele, pois ele foi muito contrário à nossa pregação. Há mais de dois mil anos, São Paulo escreveu esta carta para Timóteo, dizendo, olha, procure vir o mais rápido comigo. E quando você vier, traga comigo a capa que eu esqueci lá em Troade. Não esqueça de trazer os pergaminhos. E tome cuidado do, com o ferreiro, porque ele é, não é bom sujeito, não. Ele se opõe à nossa pregação. Hoje nós fazemos essa leitura nas nossas celebrações e no final, da cele, no final da leitura nós dizemos o quê? Palavra do Senhor. A vida de São Paulo se tornou para nós Palavra do Senhor. Como também a vida de São Pedro se tornou para nós Palavra do Senhor. Nós podemos dizer também que São Francisco de Assis se tornou Palavra do Senhor. Santa Clara de Assis também se tornou Palavra do Senhor. Na medida em que nós permitimos que a Palavra do Senhor se encarne na nossa vida, nós nos tornamos missionários como São Paulo, como São Pedro, como São Francisco, como Santa Clara. Permitir que essa Palavra se encarne na nossa vida é o segredo para que também nós não passemos na história, como São Paulo, como São Pedro, São Francisco, Santa Clara. Na medida em que a palavra do Senhor se encarna na nossa vida, porque é uma palavra eterna também, nós experimentamos a jovialidade de Deus e permanecemos eternos. Que Deus seja louvado por São Pedro e São Paulo e que nós tenhamos o um coração sempre agradecido.